Dentro do curso, eu vim aprender certas coisas bem interessantes sobre a vida. Liberdade, responsabilidade, humildade. Isso foi muito importante, porque eu nunca fui humilde. E aprendi que para conviver bem, para viver bem, eu tenho que participar mais. tenho que ser mais colega, mais companheiro mais incentivador, que eu não era. E dentro do curso a gente vai aprendendo, passo a passo, o que seja isso. O que seja ter liberdade, respeitando os outros. O que seja falar o que quer, entendendo o que os outros entendem. E mais importante, a gente pode ser amigo, colega, apoiar um ou outro, que é um fator necessário e importantíssimo na nossa vida. Cada vez que um colega possa errar, eu não mais critico. Vou conversar, saber se eu, meus erros não são iguais àqueles, se os erros deles não vão melhorar a minha, a minha participação, a minha atuação. Enfim, aprendi a ser urgente.